Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nessa web conferência. Queria agradecer a vocês por essa participação. Temos uma grande expectativa de estar discutindo com vocês nesse primeiro momento que nós estamos caracterizando como diálogos e esses diálogos setoriais que nesse momento nós vamos estar discutindo com os professores de idiomas na nossa rede federal. É um esforço que nós temos aqui na CETEC de ampliar as possibilidades para os nossos docentes e os nossos estudantes. Queria dizer que, nesse primeiro encontro, o nosso objetivo é estar discutindo um pouco com vocês, é passar algumas informações de como a rede federal poderá participar mais fortemente no programa Idiomas Sem Fronteiras. Sabemos que é um programa importante, sabemos que isso pode contribuir para a formação continuada dos nossos docentes de idiomas, e também, sobretudo, dos nossos estudantes. Então, é um programa idiomas sem fronteiras que já vinha funcionando naturalmente com a participação dos nossos institutos mais fortemente é, nas universidades, e nós queremos agora fortalecer também nos institutos federais, mas ampliando com mais atividades, envolvendo, por exemplo, ações de capacitação, inclusive, é, fora do país para os nossos docentes, é, envolvendo um tipo de teste mais específico para os alunos da, da educação profissional, que é o TOEIC, também fortalecer a participação nos núcleos que originalmente exigiam a presença de cursos de licenciatura é, em idiomas, e estamos flexibilizando isso numa parceria entre a CETEC e a CESU. Portanto, sejam muito bem-vindos a essa webconferência, são várias as possibilidades, e nós queremos contar muito com vocês, docentes, da área de idiomas, para aperfeiçoar aquilo que nós estamos propondo enquanto um programa setorial para fortalecer o processo de formação e capacitação continuada de professores e de discentes da nossa rede federal. Tenham uma excelente webconferência. eu me despeço daqui, porque estou numa agenda em Curitiba, e o pessoal de Brasília continua tocando com vocês aí, o professor Rafael a professora Nilva vão dar sequência a partir de agora. Um abraço a todos. podemos podemos bom é, então a gente continua aqui de Brasília é, com a participação nesse primeiro diálogo do secretário Marcelo Feres que que é, inicia esses diálogos setoriais é, e esse primeiro diálogo setorial a gente vai falar da participação é, da é, do, da rede federal dentro do idioma sem fronteira né? então aqui aqui está presente a professora Nilva do Carmo professora Norivan Dutra, que vão, é, a gente vai tentar dar umas noções gerais da participação da rede federal dentro é, do, do programa Idiomas Sem Fronteira e algumas outras ações que a gente está desenvolvendo junto com a rede federal, junto com as escolas técnicas vinculadas às universidades e com os institutos federais. Então encaminho a palavra agora para a professora Nilva Carmo para apresentar um pouco essa, essa estrutura e como a gente está pensando esse programa. Obrigada, Rafael. Boa tarde, é, eu sou Nilva Carmo, estou coordenadora de desenvolvimento de pessoas da Rede Federal, trabalho aqui com Norivan e com Rafael nessa nossa ação que é, é o, o, a proposta dos diálogos setoriais e esse inicialmente o diálogo com os professores de idiomas da Rede Federal. É, nós estamos com essa web para startar o processo. Nós é, é, apresentamos, vamos apresentar a vocês as ações que nós estamos né, com, com a CAPES, com a SESU, conforme o professor Marcelo mesmo já antecipou, daquelas ações que nós iremos tratar durante o semestre de 2015. Nós teremos, é, o Rafael é quem vai apresentar todas essas ações, nós estamos aqui à disposição de vocês ao longo dessa web e também após a web para tirar as dúvidas e apresentar todas as informações necessárias para a implementação dessa ação. Eu deixo você, Rafael, para dar todas as informações. Ok. Então, é, na verdade, a, essa ação com os professores da rede federal, a gente iniciou criando um grupo de trabalho entre o Conselho das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades e o CONIF, né, os Conselhos dos Reitores dos Institutos Federais, para a gente iniciar a construção de um diálogo propositivo. Né? O que, que a gente deseja de construção né, que possa gerar mecanismos da gente integrar melhor os professores de idioma dentro de ações em áreas específicas é, da formação dos nossos estudantes. Então, uh, o CONIF e o CONDETUF, eles indicaram representações né, é, para participar desse grupo de trabalho e aí sim iniciar a construção dessa agenda. Então, esse grupo de trabalho já começou suas atividades, a gente teve uma primeira reunião é, muito produtiva é, que encaminhou ações específicas para a área de idiomas. É, a gente iria até agora, nessa webconferência, né, que inicia esse processo. A gente iria fazer uma apresentação para vocês terem a, a clareza das ações desse grupo de trabalho. Né? É, só que a gente teve um problema técnico e não conseguiu apresentar, fazer a apresentação dessa, dessa estrutura que a gente gostaria de mostrar. Porém, a gente vai disponibilizar essa webconferência no nosso canal né, da CETEC, canal do, dos institutos, para que a gente possa é, reproduzir essas ações. Né, e que a gente possa receber contribuições, principalmente de vocês, professores de idioma da rede federal. A, a, a ideia principal desse grupo de trabalho é exatamente potencializar né, e conhecer os nossos professores de idiomas. É, hoje, a CETEC ela, ela tem uma, diversas ações né, em curso, principalmente na área de inovação, na área de pesquisa, na área de extensão, e a gente precisa cada vez mais integrar os professores de idioma dentro de um contexto que a gente possa é, é, é, favorecer a internacionalização de todas as nossas ações. Né? Então, a gente precisa identificar o perfil dos nossos professores. E é por isso que esse grupo de trabalho ele vai... É, é, Realizar um mapeamento com todos os professores da rede, podendo identificar o perfil dos nossos professores, mapear as necessidades de capacitação e de formação de idiomas da rede federal, mapear e promover uma integração dos nossos professores, e aí não só o professor de inglês, não só o professor de espanhol, mas os demais professores de, outro idioma, de outros idiomas que a gente possui na rede federal, e principalmente o professor de português porque não dá para pensar numa internacionalização que a gente só possa encaminhar os nossos professores e estudantes para outros países, mas sim também trazer é, outros profissionais, outros estudantes de outros países parceiro do Brasil, para que eles possam também é, ter uma proficiência no português e que possa desenvolver as ações aqui dentro é, dos nossos institutos federais, dentro das nossas escolas técnicas, dentro da rede de educação profissional e tecnológica. Então, a gente vai precisar da contribuição de você, professor, de contribuir com a gente, mapeando esse perfil, né? dando contribuições a esse grupo de trabalho, para que a gente possa, junto, CETEC, né? CONIF e CONDETUF, construir melhor esse programa de valorização do idioma dentro da rede federal. Para quem não conhece, o programa Idioma Sem Fronteiras, ele é um programa que iniciou em 2013. Né, pela SESU, pela Secretaria de Ensino Superior, e ele tem propiciado a formação e capacitação de idiomas dos nossos estudantes né, e dos servidores da rede de universidades e de institutos federais. É, a ideia principal desse programa é promover uma formação e uma capacitação principalmente de estrangeiros em língua portuguesa ou dos nossos estudantes e servidores dentro de ações de internacionalização. Então, a gente consegue, com essas ações, ampliar a participação e a mobilidade internacional. Então, é exatamente essas ações. Só para vocês terem uma noção, o programa Idiomas Sem Fronteira, ele atua hoje em oito idiomas, né? ou melhor, tem uma previsão de atuação em oito idiomas. Mas, inicialmente, ele está muito forte no inglês e no francês, inicialmente. Mas a gente, identificando as potencialidades da rede federal, a gente quer ampliar essa atuação do inglês, do francês, do espanhol e as outras línguas que fazem parte dentro do programa Idiomas Sem Fronteiras. Quem não conhece ainda o programa, a gente aconselha a acessar o site isf.mec.gov.br e lá a gente tem as diversas ações dentro é, do, do idioma sem fronteiras, o inglês, e do idioma sem fronteira francês. É, é importante identificar que o idioma sem fronteira em inglês, né, que foi inicialmente o, o que começou o programa, ele tem ações como o My English Online, é, os cursos presenciais e os exames de proficiência. Então, hoje, nessa construção inicial da proposta com os professores de idioma, é valorizar as ações do uma English Online, né? é, que a gente possa permitir que mais professores né, e servidores, de uma forma geral, dos nossos institutos federais e das nossas escolas técnicas vinculadas possam participar desses cursos, né, que são ferramentas à distância, que, que, que permitem uma flexibilidade em qualquer horário, em qualquer lugar dos nossos professores e dos nossos estudantes poderem é, fazer um curso é, é, numa versão online de um curso de inglês. É, a gente tem uma plataforma específica também do My English Online, que a gente é, é, pode permitir que os nossos professores e os nossos estudantes possam fazer o cadastro e participarem das ações dentro é, do programa. Outra ação geral, só para iniciar essa construção, é, são as certificações internacionais de idioma. É, hoje, a gente tem ações acontecendo mais no inglês, mas a gente também quer sugestões e contribuições de vocês que estão aí na sala de aula, que, que, que, que tem a formação na área do idioma específico no qual ministram, que vocês possam também permitir é, é, a CETEC, permitir esse grupo de trabalho, para que orientem novas possibilidades de certificações, principalmente de é, certificações de português para estrangeiros, certificações de inglês, certificação de espanhol, outras certificações para que a gente possa com essa contribuição junto ao, ao grupo de trabalho, a gente mapear melhor é, qual ação que a gente vai desenvolver. Hoje, é, as ações aqui elas estão é, muito fortes no TOEFL, né, na Certificação é, Internacional de Estudantes e Professores, principalmente do programa Ciência Sem Fronteira, é, e existe uma previsão de uma certificação de um teste específico de proficiência de idioma focado para os cursos técnicos. Hoje temos é, o TOEFL que atende os cursos de graduação, entretanto a gente precisa ampliar também aos nossos alunos dos cursos técnicos e é por isso que a gente é, dialoga com o grupo de trabalho para a construção de uma possibilidade de certificação também para os técnicos com uma certificação mais voltada para uh, uh, o mundo do trabalho, né? para, para o setor, de, setor produtivo, né? onde nossos, a maioria dos nossos técnicos irão atuar. A terceira ação, que também estamos potencializando aqui dentro da CETEC, são os cursos presenciais, né? os famosos núcleo, é, que são os núcleos de línguas, é, construído pela Secretaria de Ensino Superior, inicialmente para contribuir na formação dos nossos estudantes para o TOEFL ou para é, o, o, dentro do programa do Ciências Sem Fronteiras. É, a ideia inicial é a gente permitiu uma chamada nesse segundo semestre que ela possa permitir hoje o que está impossibilitado dos institutos apresentarem uma proposta né, de formação presencial dos nossos cursos nos núcleos de idiomas, é, núcleo de línguas eles serão potencializados dentro dessas ações é, a CETEC ela sabe que os institutos federais né, muitos deles, quando é, do edital, do núcleo não tinha possibilidade de participação, até porque restringia, não sei se todo mundo tem clareza, mas restringia a questão da, da necessidade de ter um curso de letras dentro da própria instituição para potencializar essa formação. Então, a gente está criando mecanismos, junto com a Secretaria de Ensino Superior, uma parceria CETEC e CESU, para que a gente possa é, é, é, possibilitar que os institutos possam também ser núcleo, núcleos de línguas, é, dentro da, da rede de núcleo que a gente possui hoje na Secretaria de Ensino Superior. Então, esse núcleo, obviamente, o núcleo dos Institutos Federais, eles devem possuir especificidades né, é, é, é, inerentes à educação profissional, é, à formação técnica. É, então, a ideia é que esses núcleos voltados para os Institutos Federais e para as escolas técnicas vinculadas, eles possam é, promover... Essa é, integração entre o ensino, também o ensino de graduação, com o ensino técnico, é, e aí com possibilidade maior de, de integração dos ensinos do curso, dos estudantes dos cursos técnicos e os estudantes do ensino superior. É, também, o secretário Marcelo Feres pontuou é, inicialmente para todos. É a ideia da gente trabalhar uma valorização dos nossos professores de idioma numa vivência é, no idioma no qual ministra. Então, a gente está é, conversando com a CAPES né, é, para a gente tentar viabilizar uma parceria, é, além de todas as outras parcerias que a gente já tem relacionadas à pesquisa aplicada, à extensão tecnológica, né, a parceria com sistemas de ensino, né, a parceria muito clara com a Finlândia, a parceria com o Canadá, no qual a gente pôde trocar experiência com esses países parceiros do Brasil é, com uh, vivências na área de pesquisa, de inovação, a gente também quer promover uma vivência para os professores de idiomas. E aí, inicialmente, essa previsão com a CAPES é, seria na língua inglesa, é, e aí depois a gente quer ampliar para os outros idiomas, é, podendo permitir é, essa vivência no idioma no qual ministra, até para favorecer que os nossos professores de francês, de espanhol, eles possam realmente também estar é, atuando na rede federal no idioma no qual ele é formado, no qual ele, ele ingressou dentro da rede federal. É, essa web, é, a Nilva pode contribuir aqui também, mas ela é uma, uma webconferência muito inicial do processo. Né? É, como a gente está criando esse mecanismo de diálogo da Secretaria de Educação Profissional com os professores, é, a ideia inicial desses debates setoriais é apresentar alguma ação específica que a CETEC esteja desenvolvendo e que a gente possa permitir que esse diálogo seja perene, seja contínuo e seja é, é, o início de um link direto entre a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica com é, os professores em sala de aula. Então, é, é uma webconferência é, é, rápida a ideia não é a gente esboçar e ampliar as ações que a gente está desenvolvendo aqui, mas permitir inicialmente que a gente possa iniciar e abrir esse diálogo que, com as diversas áreas setoriais. Então, é, a gente queria nesse momento é, mostrar para vocês o início desses trabalhos associados aos professores de idioma, é, a gente sabe que é um desafio muito grande, a gente sabe que você aí em sala de aula tem ideias muito importantes para contribuir com a gente, então a gente quer receber essas informações, a gente quer é, receber esse retorno né, com diversas possibilidades dentro de, de um pouco de tudo que a gente inseriu aqui do Idioma Sem Fronteiras, então a gente vai... Deixa eu só acrescentar, Rafael, é a questão que essa é a primeira web da, da, do assunto idiomas sem fronteiras. Com o trabalho que nós vamos desenvolver com o grupo de trabalho que foi formado, ao longo do tempo, né, ao longo da, da, das atividades desse grupo, nós estaremos também em, em contato com vocês pela webconferência para trazer as informações, colher as contribuições e aperfeiçoar o trabalho que vai ser desenvolvido pelo GT nesse tema, que é o Idioma Sem Fronteiras. Então, na verdade, a gente vai deixar um canal aqui. O canal vai ser um e-mail que vocês vão poder enviar contribuições dentro de todas as ações que a gente pontuou aqui. Então, o e-mail vai ser o melmeo.cetec.com com S, né? S-E-T-E-C, arroba mac.gov.br. A gente pede só, porque como esse, inglês, esse e-mail ele também é usado para o My Online, né? por isso é Mel, M-E-O, e a gente também gostaria que, que no assunto né, vocês professores pudessem indicar que é do programa Idioma Sem Fronteiras, que a ideia é que uh, é alguma contribuição dentro desse movimento que a CETEC está desenvolvendo junto com o CONIF e com o CONVETUF. Então, é, a gente disponibiliza esse canal, é, mais informações sobre diversas ações aqui que a gente apresentou, é, vocês vão estar recebendo dentro da rede de vocês, e a gente está à disposição para novas contribuições. Essa é, é, é a primeira de uma série de webconferências, a ideia são, são webconferências curtas, né? que possam permitir que a gente tenha é... esse diálogo inicial. É... A gente também vai disponibilizar um canal telefônico, né? se alguém tiver alguma contribuição, o telefone daqui é o 61, né? o DDD, o 2022 8645, é 61 2022 8645, e aí vocês poderão é, tirar dúvidas sobre as ações do programa Idiomas Sem fronteira com a Norivan, que está aqui com a gente, que trabalha aqui na ação do programa. Bom, então queríamos agradecer né, a presença de vocês. É, é um prazer poder dialogar com todos os professores de idioma da Rede Federal. É um prazer para a gente é, poder... É, contribuir com essa ação de contextualização, de integração entre todos os professores de idioma. Uh, a ideia é a gente trabalhar com ações fortes dentro do, do, a nível de, de, de toda a rede, para que a gente possa potencializar o ensino de idiomas, principalmente para a formação dos nossos estudantes. É, obrigado, é, agradecendo a participação de vocês. A gente se despede e se coloca à disposição para novas contribuições. Agradecemos a todos pela participação e contamos com vocês para essa nossa ação. Até breve. Obrigado. Bom, esse é o primeiro. Boa tarde a todos. Essa é a primeira série dos diálogos setoriais que a gente desenvolve aqui na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. A ideia dos diálogos setoriais é promover e potencializar a divulgação ampla de alguma área setorial aqui da educação profissional. Esse primeiro encontro, ele é promovido para as ações do Programa Idiomas Sem Fronteiras. É, a gente percebe a participação hoje forte da rede federal dentro do Programa Idiomas Sem Fronteiras, mas a gente precisa ampliar a participação da rede federal, seja é, os institutos federais de educação profissional científica e tecnológica, seja das escolas técnicas vinculadas às universidades federais é, a contribuírem e participarem mais das ações do Programa Idioma Sem Fronteiras. É, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, junto com o CONIF e o CONDOTUF, é, criaram um grupo de trabalho para ações da Rede Federal dentro do programa Idiomas Sem Fronteiras foram indicados professores da Rede Federal né, é, dos institutos federais pelo CONIF e das escolas técnicas vinculadas às universidades do CONDETUF para que a gente possa é, dentro é, desse grupo pensar e ampliar a participação da Rede Federal no programa Idiomas Sem Fronteiras é, esse grupo de trabalho ele já iniciou suas atividades e é, a primeira reunião foi uma construção, um planejamento de ações que a gente possa contribuir com o idioma sem fronteiras. Primeiro deles, que eu acho que é, essa web conferência ela também contribui, é identificar e conhecer os nossos professores de idioma da Rede Federal. Identificar o perfil dos professores de idioma da, da Rede Federal tentar mapear as necessidades de capacitação e as necessidades de formação dentro do idioma no qual o professor ministra. É, essas ações elas também podem permitir promover a integração dos professores da rede federal por meio da troca de experiência, a possibilidade de trocar experiências exitosas dentro da formação, dentro das ações de ensino, é, e isso vai ser um diferencial na construção dessa agenda de internacionalização e de participação dentro do idioma sem fronteira. O programa idioma sem fronteiras, ele propicia a formação e a capacitação em idioma de estudantes e servidores da rede federal. Ele pensa a formação e a capacitação também de estrangeiros em língua portuguesa, com o objetivo de ampliar a participação e a mobilidade internacional. E dessa forma, a gente consegue fortalecer o ensino de idioma no país, principalmente incluindo o da língua portuguesa no exterior, e da língua portuguesa e da cultura brasileira dentro das ações do programa. O idioma sem fronteira, ele tem, é, dentro da sua, do seu planejamento de, de atuação, oito idiomas. Né? É, duas ações já iniciaram e estão amplamente desenvolvidas né, com diversas ações, é, é, junto com as universidades e com os institutos, que é o inglês é, e o francês. Entretanto, há ainda outros idiomas para serem trabalhados dentro do programa Idiomas Sem Fronteiras. E aí qualquer eh, dos nossos estudantes e professores pode acessar o endereço eletrônico que aparece na tela para poder conhecer um pouco mais do programa Idiomas Sem Fronteiras. É, hoje, o idioma sem fronteira, na modalidade de inglês, ele permite três possibilidades, três ações específicas que são o, o My English Online, os cursos presenciais e os exames de proficiência. É, o My English Online, ele permite.. é, é um curso né, baseado na ferramenta para o ensino de idioma, o MyOut, é, ele tem um pacote completo de atividades interativas para o estudo em qualquer horário, em qualquer lugar. É, hoje, os nossos professores e os nossos técnicos administrativos né, podem participar, porém, há um pré-requisito de ter realizado o TOEFL. Para os estudantes de graduação e pós-graduação dos institutos, também é, é permitido o My English Online e permite o é, um teste é, é, como requisito para a realização do curso, ele também deve fazer o um TOEFL em alguma das dos centros aplicadores é, das instituições federais, as instituições de ensino superior. É, o curso é uma versão online, não tem nenhum custo né, para os nossos professores, técnicos e estudantes. Uma índice online, só para a fim de, de conhecimento, é, ele tem dois tipos de plataforma. Uma plataforma específica para professores e técnicos dos institutos e uma plataforma específica aos estudantes do ensino superior. É, entretanto, hoje no, no idioma sem fronteira, há um, uma tentativa de ampliação das ações de certificação internacional de idiomas. O objetivo principal é hoje que, que já acontece são as, ester, as certificações TOEFL dentro do idioma sem fronteira para é, os estudantes, principalmente aqueles que desejam participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Há uma previsão de realização de testes baseados em comunicação para ações é, junto aos nossos estudantes de cursos técnicos, que também vai servir como um teste de nivelamento ou um exame de proficiência na língua inglesa. Uh, mais uma ação seria os cursos presenciais, também em inglês, que acontecem dentro do núcleo de línguas eh, das universidades e dos institutos. É, com a previsão de participação maior dos institutos dentro desses núcleos de língua é, promovidos pela Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação. É, hoje, os institutos federais eles não podem participar do edital pelos requisitos implementados. Porém, a CETEC, junto com a CESU, já estão criando mecanismos para além das universidades federais possamos ter nossos professores dos institutos e das escolas técnicas atuando dentro do núcleo desses cursos presenciais, desses núcleos de idioma é, promovido dentro é, da, da rede. Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Além disso, há mecanismos que a gente vem é, é, tentando promover aqui, são capacitações internacionais de professores. Hoje, a gente já é, desenvolve diversas ações e parceria com a CAPES, para a promoção da internacionalização na área de pesquisa e extensão. A ideia é trabalhar uma ação específica junto com os professores de idioma, para que a gente possa promover vivência no idioma no qual o professor ministra, garantindo uma maior... É potencialização dos nossos professores, né? potencializar a ação dos nossos professores em sala de aula, favorecendo a integração e a cooperação educacional, a cultural e a científica entre os países que são parceiros e os países onde a gente tem idioma dentro do programa é, Idioma Sem Fronteira. É interessante identificar que todas essas ações elas são iniciais dentro do processo de construção, a gente vai precisar amplamente da participação de você, professor da rede federal, né, professor de idioma da rede federal, para que possa criar e é, é, encaminhar sugestões, contribuições, para que a gente possa iniciar esse processo de diálogo, de integração, né, de troca de experiências na rede federal. E aí nós, aqui na Secretaria de Educação Profissional, disponibilizamos é, um e-mail do, do Mais Inglês Online, nemel.cpec.gov.br, que é a possibilidade de a gente receber é, algumas sugestões, algumas contribuições, para que a gente possa, cada vez mais, trabalhar de forma conjunta com todos vocês, é, professores da, da rede federal. A gente só sugere, que, pra, como a gente recebe muitos e-mails dentro desse endereço, que o assunto seja identificado. Né? Então, coloque para a gente bem identificado que é dentro do programa de Omas Sem Fronteiras, e aí a gente pode é, melhor responder, melhor identificar e encaminhar dentro do grupo de trabalho essa sua contribuição, essa sua sugestão, essa sua crítica é, dentro das ações de construção. Bom, queríamos agradecer a, a participação de todos vocês, nos colocamos à disposição a, no e e a qualquer momento para que a gente possa construir uma ação ampla de participação dos institutos federais, das escolas técnicas vinculadas às universidades dentro de uma política ampla de internacionalização eh, e ampliação da participação no programa Idioma Sem Fronteira.